Esse lance de, cara, principalmente acomodação, acomodação é uma coisa que a galera pergunta muito também. Você tá morando com o Lucas, lá tá só vocês dois, né? Você pode falar pra gente como, como tá a relação de preço do aluguel? Ou... São dois quartos, two full bath. 1.700. É 850 tá. pra cada. Tá, tá, tá, incluso, o aquecimento, tá Aque... incluso aquecimento, tá incluso alguma outra coisa? Também não, só aquecimento e água. Aquecimento e água. Aquecimento e, e água. Ah, isso. Internet na casa dos uns 100 dólares aí, 120 dólares. Eu acho que até menos. Colocar mil dólares, dólares. Colocar mil dólares pra um solteiro vir pra cá e dividir apartamento. Acho que tá legal, né? Mil e dólares é, pra você ter que E É um, um ótimo apartamento. E, e também é muito legal dividir apartamento, não só pelo pela dividir o dinheiro, mas dividir a responsabilidade, dividir um apoio ali também. De repente as pessoas falam ah, mas eu já vou com o apartamento alugado. Cara, você pode vir já com o apartamento alugado se for casal. Mas se vier solteiro, cara, pega aí duas semanas de uma homestay só para você conhecer a galera no college, é. né? É, e aí, tarde. né? Aí você conhece a galera no college, faz amizade, aluga o apartamento junto.